Eu queria saudar as senadoras, os senadores, os nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Eu venho de novo à tribuna, presidente, porque foi feita um, uma pesquisa nacional de valores em 2017, encomendada pelo jornal, ao Instituto Datafolha, pela consultoria Crescimento, em parceria com o Instituto Britânico Barrett Values Center. E essa pesquisa trouxe um resultado extraordinário, senadora Fátima Bezerra. Essa pesquisa diz o seguinte, a corrupção define Brasil, mas não o brasileiro. A corrupção é o comportamento que melhor define hoje o nosso país, mas é a honestidade que melhor caracteriza o brasileiro. Parece contraditório, e é. Enquanto no campo individual, os brasileiros elegeram a amizade, a honestidade... O respeito, a confiança e a paciência, eu acrescentaria a tolerância, como valores que a definem, que o definem cada cidadão individualmente, no campo da cultura nacional emergiram, no campo oposto, a corrupção, a violência, a agressividade e a discriminação racial. Então, aquela história do brasileiro cordial, aqui se esgota por esta cultura nacional que contradiz a nossa crença nos valores individuais. Então nós precisamos é, exatamente trabalhar para que os valores individuais que nós acreditamos da nossa crença, ou pelo menos na resposta à pesquisa, eles prevaleçam aquela cultura nacional da corrupção. Queria dizer que sou favorável, sim, às dez medidas de combate à corrupção que foram encaminhadas ao Congresso Nacional pelo Ministério Público, pela sociedade brasileira e que está ainda dormitando. Aliás, nós hoje tivemos a abertura, na parte da manhã, pelo presidente Eunício Oliveira, da décima semana de valorização da primeira infância, cultura de paz com, e também uma questão relacionada... A como influencia a primeira infância desde a gestação até os dois anos de idade tudo, todos os impactos que essa criança tem da gestação até o nascimento. E ali nós vimos o caso de uma estava presente o ministro que é o ministro é, Osmar Terra, que é digamos um grande mentor da defesa da filosofia e do cuidado com a primeira infância e lá nós vimos um vídeo mostrando que a Finlândia que é o país campeão no mundo em educação, porque os professores na Finlândia são considerados e valorizados extraordinariamente. E a educação na Finlândia supera. Um professor na Finlândia tem maior relevância do que o um médico, do que um advogado, do que um cientista. O professor, inclusive na remuneração. E a Finlândia, por conta desse investimento em educação, é o terceiro país do mundo com menor índice de corrupção no planeta. Então, a associação é indissolúvel entre educação e informação a questão do combate à corrupção. Por isso, eu também quero chamar a atenção de um projeto que foi desenvolvido pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso e por uma jovem gaúcha nascida no Rio Grande do Sul, lá no Alegrete, a, a, a Luciana Freitas, uma promotora de uma comarca... E esse projeto que começou lá nesse município de Mato Grosso, o que, que ele diz? Qual é o lema desse projeto, senador Carlos Alberto, João Alberto, senador João Alberto? Onde há educação, a corrupção não tem vez. Onde há educação, a corrupção não tem vez. E ele é desenvolvido pelo, é, lá pela promotoria do, da, daquela, daquele município e essa professora... Pega os alunos de escolas municipais e estaduais de 10 a 17 anos que estão cursando o ensino fundamental e o ensino médio. A promotora Luciana Fernandes de Freitas, a iniciativa dela consiste em aplicar e explicar o que é corrupção e quais as formas de combatê-la. Aborda desde os grandes escândalos nacionais, regionais da corrupção publicados diariamente pela mídia e também estabelece uma relação imediata com as ações que muitas vezes nós achamos muito ingênuas e até mesmo tolas, mas que estão permeadas de corrupção. Por exemplo, quando um aluno, e eles mesmos expressam, fura a fila para pegar a merenda escolar nas escolas públicas. Ou quando alguém invade um, uma área reservada a estacionamento para deficientes, não sendo deficiente. Ou quando nós não levantamos de um banco, de um ônibus, do transporte público, senador, para dar lugar a uma mulher grávida, a uma pessoa idosa, ou uma pessoa deficiente. Esses gestos pequenos é que vão ampliando o nosso, a nossa tolerância com os gestos maiores da corrupção. A cola escolar, o que, que é, se não o roubo do conhecimento de um colega que sabe e é o que não estudei, vou lá me apropriar daquilo que é um, um patrimônio daquele, daquele estudante que fez. Então, eu queria cumprimentar o Ministério Público, lá do Mato Grosso. Porque se diz que a educação, onde há educação, a corrupção não tem vez, a Finlândia prova disso, porque fez um maciço investimento na educação e através dela, mas é sobretudo na família. na família. Ouvi de uma mãe bem formada nessa semana dizer que ela tentou fazer uma carteira de estudante em casa para ter a vantagem de uma passagem mais barata no ônibus porque ela usava muito o ônibus e o menino filho de sete anos vendo a mãe fazer aquela carteira disse o que você está fazendo estou fazendo uma carteira de estudante para mim ela disse, mas você não é estudante menino de sete anos você não é estudante isso não está certo isso está errado a mãe senador joão alberto eu diria foi tomada pela racionalidade, pela responsabilidade, pela ética do filho de sete anos. Pegou aquele papel e rasgou. Talvez essa mãe tenha muito orgulho deste filho que tenha feito isso para ela. E ela aprendeu uma grande lição. Porque aquele filho de sete anos, assim como admoestou a mãe, deu uma lição à mãe, ele poderia ter simplesmente ficado em silêncio e ter copiado aquela irregularidade e ter repetido esses atos é, de cópia de falsificação para se beneficiar, mas não, uma criança de sete anos, senador Humberto Costa, faz essa observação à mãe que ela estava praticando uma irregularidade, porque ela não era estudante. Então, eu queria saudar essa iniciativa do Ministério Público lá, da jovem eh, Luciana Fernandes Freitas, pelo que está fazendo, educando uma geração para ver, não só... O custo que tem a corrupção nos benefícios para a comunidade, na escola, na segurança, na saúde, em todos os serviços. O dinheiro que é sugado para a corrupção falta em todos esses setores. Mas é sobretudo entender que é nos pequenos gestos que começam a grande corrupção no nosso comportamento coletivo e na nossa cultura nacional. Muito obrigada, presidente, pela tolerância do tempo.